Olá, quer saber um pouco mais de mim? Eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, é integrativa. Atinge a metafísica, a holística, a natural e principalmente a energética. Consiste em três pilares, se sustenta em três pilares. Quais são eles? Ah, o registro da memória celular pelo DNA, a radiestesia magnética imantada e a energia fria vibracional curadora, que é uma frequência de luz e de som maravilhosa. Vou explicar um pouquinho de cada uma delas. O registro da memória celular pelo DNA é feito por canalização. À medida que eu converso com a pessoa, canalizo o porão, o subconsciente dela, onde ficam registrados todas as memórias que vêm com traumas, com bloqueios, que vêm com informações muito repetitivas, informações de crenças, informações de padrões que foram trazidas durante a gestação, na concepção, na primeira infância, na segunda, até ontem. Então, todas essas informações estão contidas, escondidas num lugar onde nós chamamos de subconsciente e lá elas ficam implantadas. Com o passar dos anos, isso vai vindo à tona. A pessoa, conquista muitas coisas, cresce, porém, aquele pensamento repetitivo, aquela situação dolorosa, de angústia, de ansiedade, de, de vários transtornos, porque um dos piores transtornos, né, que eu chamo, é o transtorno de pensamentos não só repetitivos, como não conclusivos e que vem com, uh, com atitudes que... com sensações que vão causando o quê? Vão causando... Medos, muitos medos, medos, e o medo te leva à raiva, te leva a resistência, te leva a ódio, te leva a, a uma série de confusão e de conflitos mentais, onde você não consegue direcionar o seu eu individual, que é o mais bonito. Depois nós temos a radiestesia magnética imantada que é o segundo pilar. A destesia é conhecida há milênios, né, vamos dizer, já era usada até pelos, uh, pelos nossos ancestrais. Porém, esta que eu faço, ela é ligada diretamente aos cristais, à fonte energética do nosso planeta e esses elementais maravilhosos que respondem a tudo aquilo que nós precisamos, uh, respondem uh, situações onde nós precisamos de ter uma orientação, uh, que eles são feitos, a, eu só uso uh, pêndulos né? e gráficos que eu criei, alguns gráficos, outros não e os meus pêndulos são todos de é, são todos eles de pedras e cristais porque é a fonte onde existe tismo onde existe o imã que vai ele por ele trazer o nosso o nosso inconsciente aquilo que nós precisamos saber à tona porque o nosso inconsciente ele é o maior adivinho, ele sabe de tudo que nós precisamos e, e dentro de nós isso já existe, que vem muitas pessoas com uma intuição, mas as pessoas não acreditam muito na intuição delas né, então o que, que acontece, o próprio pêndulo com o gráfico ele responde, ele dá todas as respostas necessárias para nós, e quando está a nossa casa se tem infiltração, se não tem, as coisas, o, o nosso melhor caminho, o, o que, quais habilidades que nós temos, uh, as doenças que podem vir a, a rolar, a, as emoções, enfim, vai respondendo e ao mesmo tempo vai limpando, ele limpa esses implantes, essas coisas ruins que foram colocadas na nossa memória, desde a nossa concepção, que vem no DNA que vem de nossa ancestralidade, é muito importante você conhecer a habilidade que a radiestesia magnética imantada traz, o seu corpo responde, é, é algo assim impressionante porque faz inclusive, por ter o magnetismo próprio, o, o seu corpo começa a fazer alongamentos e colocar coluna no lugar. Uh, Mostrar, sabe, aonde está com o mais defasado Fazer uma prega para ser tratado posteriormente Não só com a energia da radiestesia magnética imantada Mas também com o terceiro pilar Que esse é a sustentação de todos A energia fria vibracional curadora É uma frequência de luz e de som maravilhosa Onde o seu corpo, as suas células, esses trilhões de células que nós temos no nosso corpo, recebe a regeneração e a, e, e, e a, e a, a, a mudança, a transmutação das informações negativas, né? e neutralizando essas informações. Porque nós, nós trazemos as nossas memórias coisas, doenças, uh, frequências negativas, frequências de dor, de mágoa, de uma série de coisas. O, a nossa rede neural ela vai aos poucos dando o, o curtos né? e desligando... Uh, não dá mais sinapses positivas, ele ela vai, ela vai desligando aqueles fios, aqueles contatos e aos poucos nós vamos perdendo a habilidade que temos de viver bem nesse planeta enquanto aqui estivermos, independente da idade, né? Então, ele, ele tira você daquele, da, da, daquela informação uh, que você está envelhecendo, que você está ficando doente, que está com isso, está com aquilo. Uma série de coisas negativas, como eu disse. É, é como se... É, e, e os movimentos que o seu corpo faz, os movimentos é, vibratórios, ondulações que o seu corpo faz, porque ele ondula literalmente, a cabeça mexe, os pés... O que, que isso significa? Que essas células doentes, obstruídas, essas células que estão, eu chamo assim de emboloradas, né? Que estão mofando lá dentro e estão atingindo as células boas, dando metástase em células boas, pegando o teu corpo todo, aos poucos, vai neutralizando, diluindo e queimando vai tirando desse ponto, então isso é muito importante, é uma frequência de luz e de som, essa frequência vem dos pleiadianos, eu sou auto iniciada, eu sou a única pessoa que posso iniciar outras pessoas para tratar e o resultado desse tratamento é fantástico, e tenho mais a dizer a vocês, fui auto iniciada desde 1985, 1985 e atuo com essa energia há muitos anos. Ela atinge não só o seu inconsciente, não só os seus registros acásticos, como todas as memórias que ficaram implantadas durante séculos. Na sua ancestralidade Ou nos seus antepassados Então ela te traz uma evolução espiritual Perfeita Coloca os seus pés na terra E a sua cabeça nos céus Como eu digo, nas estrelas uh, Sou direcionada uh, né, Com esses médicos energéticos Que são os Pleiadianos E também os Arturianos De certa forma né, Outros sistemas Mas sistemas de amor E de cura esta sou eu, Armin de Glumendiana. Gratidão. Sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.